Vou fazer um puff com esse daqui, que ele só dá pra fazer puff, porque ele tá judiadinho, tá? Essas coisas aqui eu já tentei tirar, mas ele tá agarrado. Como vai ficar por dentro, né, vai ser encapado, tudo bem, não vou jogar fora, não. Aí eu peguei um, desmontei a parte de baixo, tá? Arranquei isso é aqui. No outro vídeo, lá na descrição, lá embaixo, na descrição tem... O link do, do vídeo que como que tira isso aqui, tá? Aí eu venho com a tampa, olha. Esse aqui ficou meio alto, né? Esse aqui é assim mesmo. Aí eu venho com a tampa. Tampo ele aqui, ó. Né? Ficou tampadinho. Aí eu venho com essa outra aqui, ó. Também dupla. Encaixei aqui, ó. Tá vendo? Essa tampa aqui, ó. Esse fundo aqui vai encaixar nele. Aqui, ó. Encaixou certinho, tá vendo? Aqui, ó. Encaixadinho, certo? E agora eu venho com a outra tampa e coloco aqui. Só não sei onde eu coloquei a outra tampa. Deixa eu ver. Pera aí, espera um pouquinho. Então, dei uma limpezinha mais ou menos, né? Porque aqui eu passei um lavei, sequei, mas não ficou muito limpo. Aqui eu não posso passar pano molhado, passei pano seco. Então, deu dei uma limpezinha, mais ou menos, tá? Só pra não ficar feio. Apesar que vai ser tudo tampado, mas é melhor dar uma limpezinha, né? Ficou legalzinho agora. Vamos agora é, fixar essas partes aqui, pra gente poder trabalhar, tá bom? Então, agora eu fixei ó, a capa de sombrinha aqui, ó. Cortei redondo mesmo, que vai aqui. E agora eu vou encapar a lateral, tá bom? Olha só como que ficou o nosso puff